Fala galera, bem vindos ao canal do Cebozão Hoje estarei trazendo a história da banda Rodox Rodox foi a banda que Rodolfo Abrantes montou Assim que saiu do Raimundos É uma banda de hardcore, punk e nu metal Formada em 2002 em Brasília Foi o segundo projeto musical de sucesso Liderado por Rodolfo Abrantes Antigo líder dos Raimundos Misturando o Scar punk e no metal rodolfo depois de sair dos raimundos no auge da carreira ausentou-se por algum tempo do cenário musical muitos pensavam que ele não iria mais tocar mas nesse período ele estava compondo tocando e gravando hip hop junto ao dj bob depois as músicas foram mudando de forma e Tom Capone foi chamado para produzir e tocar. Para a bateria, Fernando Schiaffer, ex-pavilhão 9 e curso Em cinco dias nasce Rodox. Para iniciar a turnê, se juntar ao trio, o experiente Patrick Lapin, ex-esquimor Los Hermanos, trêmula Bikini Cavadão. No baixo, Marcos Ardanue, ex-cristão, em virtude da faixa que abre o CD olhos abertos e também cego de Jericó, mas nas faixas seguintes era possível ouvir hardcore, punk rock de todo tipo, nova yorquino estilo skate, etc. No CD também existe reggae, pesados, continuar de pé, baladas, quem tem coragem não finge, hip hop com rock, três reis dividida em três vocais, Rodolfo o Rapper X e Marcelo Falcão de U Rapa. Rodoc estava nascendo com estilo próprio e de grande qualidade, com todas as músicas compostas por Rodolfo, Rodoc saiu em turnê, fazendo shows e a... o CD de estreia, batizado de Estreito, deu origem a quatro músicas de trabalho: Olhos Abertos, Dia Quente, Quem Tem Coragem Não Finge e De Uma Só vez. Depois de vários shows bem aproveitados pela banda e da gravação do segundo álbum homônimo, em 2003, veio a primeira triste notícia. Pedro Nogueira, o guitarrista da banda, anunciou sua saída do Rodox. Por diferenças musicais com o estilo da banda, Marcelo Magal, ex-baterista da guitarra Vic Gar... Marcelo Magal, ex-guitarrista da banda Dick Vigaris, entre seu lugar. E parecia estabilizado. Quando dias depois da saída de Pedro, Patrick Laplan anunciou também a sua saída do Rodox, afirmando estar insatisfeito com a gestão empresarial da banda. Rodox continuou com seus shows, com Marcelo e Marcos Ardanui, assumindo o baixo. Passado o tempo, houve muitos boatos no fórum da banda sobre uma possível reunião de Rodolfo e Canício que havido deixado os Raimundos. Os rumores se concretizaram e a nova música de trabalho foi bom esperar. Já contou com Canício no clipe. O segundo álbum lançado foi em 2003. Em 2004, o Rodox estava em estúdio trabalhando no terceiro álbum, que nunca foi concluído. Existem boatos que surgiram através de uma entrevista com Rodolfo Abrantes, em que ele diz ter colocado vocais em duas músicas. O baterista Fernandão negou essa informação de Rodolfo, dizendo que só tinha os instrumentais gravados e pensou em aproveitá-los com um novo vocalista. O fim da banda que se deu em 7 de agosto de 2004 o show realizado no Rock and Rio Café de Salvador, na Bahia Fontes informaram que lá pela quarta música Fernandão, que desde o início do show parecia irritado com algo Literalmente chutou a bateria Tendo a banda inteira saído do palco Ou então o vocalista da banda rodou, falou apenas Boa noite, obrigado e saiu do palco deixando os fãs que foram conferir a banda que tinham mais de um ano que não tocava na cidade. Sem entender o que estava acontecendo Fernandão retornou algum tempo depois Para pedir desculpas aos fãs E comunicar que tudo estava acabado Rodolfo publicou uma mensagem falando sobre o fim da banda E o preconceito de rotular a banda como gospel E que além disso buscou nos integrantes Mostrar o caminho de Deus sem sucesso Rodox tem dois álbuns de estúdio Estreio 2002 e Rodox de 2003 no YouTube há um ao vivo do Rodox em Curitiba de 2004 Apenas áudio Rodox foi uma das bandas mais influentes dos anos 2000 Muita gente curtiu e curte até hoje Lembro de um show que foi realizado num festival em Belo Horizonte O Pop Rock Brasil que a banda levou a galera ao delírio Foi aí galera, essa foi um pouco da história da banda Rodox Se você curtiu o vídeo deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima!